E fala galera, nesse vídeo eu vou abrir as novas cápsulas do Major de Paris do CS Eu tava analisando e eu acredito que uma das cápsulas mais interessantes pra abrir de adesivos de time e não assinaturas É a cápsula Contenders, porque tem o adesivo Gold de time mais caro, que é o Mouse Gold E o adesivo holográfico de time mais caro, que é o Mouse Olo Então eu acho que essa cápsula é muito interessante Eu provavelmente vou abrir outras cápsulas também, mas vou abrir 100 cápsulas dessa aqui hoje, vamos que vamos Partida já começou Precisamos de alguns espaços. apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa batida. Olha só para isso! <risos> o que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível!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 E beleza, galera, tô aqui já com as 100 cápsulas E o que a gente quer tentar tirar se cair um adesivo holográfico é o um mouse Praticamente dois desse aqui paga todas essas cápsulas que eu acabei de comprar E um mouse gold também já pagaria tudo Além disso, queria pegar um adesivo fluxo pra ver se é bonito ou não Fluxo holográfico, achei muito irado, parece ser tipo o um novo 9Z E alguns outros stickers golds aqui se caírem também não são ruins Tipo o phase clan gold, tá custando um bom preço porque é a phase, né mano? E outros adesivos holográficos aqui bonitos, tipo o phase holográfico também vamos ver o que, que cai, cara. Eu vou abrir 100 cápsulas. Espero que cai um mouse ou gold ou holográfico. Vamos que vamos. Começou. E ó, deixa like nesse vídeo se você quer que eu volte abrindo mais cápsulas. Mano, achei que já ia cair ali o phase. Phase holográfico parou do lado dele. Que tristeza. Eu tô pensando em voltar pra abrir cápsulas de assinaturas, porque também é muito bacana tentar pegar, por exemplo, o Monas de Gold que tá custando quase dois mil reais. Ah, e passou o mouse holográfico. Mano, fui deitado três vezes, velho. Tá de sacanagem, na moral. E cada cápsula tá custando cinco reais. Mas com certeza quando essas cápsulas estiverem custando bem menos naquele desconto lá de 75% que eu acho que vai rolar Aí eu acho que eu vou abrir muita cápsula, mas muita cápsula mesmo Tentando pegar os melhores drops Mas vamos que vamos, cara Começando aqui de leves, sem cápsulazinhas tem que cair pelo menos uma coisa boa, vai mano, já abri quase 10 e não ganhou nada, só beita mano, fluxo glitter, eu queria abrir também a cápsula do time da fúria mano, cápsula legends, eu acho que seria interessante, o fúria holográfico tá bem carinho, tá muito bonito, mas o mouse gold e mouse holográfico teriam os melhores drops, cara, já fui beitado várias vezes, essa cápsula tá beitando demais mano, não cai nada de bom, mouse glitter, ó até agora nenhum holográfico, nenhum gold é o que a gente quer, adesivos aí os dois melhores tipos Tem alguns holográficos que estão valendo mais que gold, cara É uma doideira Vai, bora lá, mano Até abrir metade das capas Ah, velho Ah, não, mano Mouse e rolo de novo Até abrir metade das capas eu quero pelo menos um adesivo insano Vai, mano, vai <risos> Agora dói um pouco, né? Porque a gente tá pagando 5 a 1 em cada cápsula, mas quando ela for vendida aí por 1 um e pouco, que eu acho que é o desconto aí de 75%, aí vai ser gostosinho de abrir essas cápsulas e de investir pesado nesses stickers. Porque, na moral, tem muita gente falando que esses stickers aqui de Paris, alguns estão melhores do que os últimos stickers aí dos últimos anos do CS, tipo Antwerp, Stock Home. Então, seria uma boa investir em alguns adesivos aqui. E, sei lá, times que a gente nunca viu antes, times que talvez a gente não vai ver... Quase veio o primeiro holográfico. O time da Fluxo mesmo é um dos times que eu penso em dar uma investida em alguns adesivos deles. Porque a gente não sabe o próximo Major quando vai rolar, né? E não sabe se eles vão estar tá lá. Na verdade, o próximo Major a gente sabe que depois desse de Paris vai ser só no que vem. Então a gente vai ficar um ano sem adesivos e muita coisa vai mudar nesse meio tempo aí, com certeza, né? Vai, um dropzinho bom, mano. Uf. Ah, não, velho. Bora, mouse Vamos. Nossa, cara, não caiu nenhum holográfico até agora, velho. Quem dera um gold. Na moral, passou o primeiro gold pela minha tela, cara. É um sinal. Agora vai começar a dropar o holográfico. Passou gold. Aí tem gente que vem, abre 10 cápsulas e o cara dropa o adesivo mais caro. Eu não sou desses, né, mano? Eu queria ser, velho. Mas eu não sou. Eu tenho que abrir mil cápsulas pra não dropar nada, geralmente. Vai, ó, passou o mouse holo, fui beitado de novo. Vou abrir uns rápido, daqui a pouco, se não cair nada, dropando assim, devagarzinho. Uh, velho, aquele vermelhinho é o que a gente quer, cara. Nossa, velho, um holográfico ali. Mano, qual que é a chance desse negócio? Tá roubado isso daqui. Não é possível, cara, não cai nada de bom. Meu Deus, velho. Ó, oh, não veio um bom até agora. Meu amigo. Meu amigo. Mano, ou eu vou começar... A <risos> eu vou começar a passar mal aqui. Eu acho que eu vou comprar outra cápsula. Essa cápsula aqui tá quebrada, velho. Não é possível. Olha isso, só veio adesivo paper até agora. E eu acho que uns dois glitters, né? Mas assim, não veio um holográfico. Quem dera, gold. Meu Deus, mano. Galera, cuidado com essa cápsula, mano. Cuidado com essa cápsula, velho. Nossa, na moral. <risos> Se tem uma coisa que não vale a pena pra mim... É caixa e cápsula, cara. Na moral. Pelo menos pra mim, né? Eu nunca consigo dropar nada de bom. Hum... Não, nem queria aquele gold também Gold do Blast, mano Pelo amor de Deus, vai Vamos vamos pelo menos um adesivo holográfico aí, Val Se não cair nenhum adesivo holográfico Você é obrigado a, a comprar Vou comprar um adesivo holográfico no mercado, velho Trocar todos esses adesivos glitter aí E papel por um adesivo holográfico de algum time Na moral, mano Ai, passou o fluxo gold Qualquer gold, mano Só, só quero ver algum gold na tela Ou algum adesivo holográfico, Val Please, mano Na moral, velho Vou abrir uns no modo rápido aqui, mano. Porque, não, sério, tá, tá zicado, velho. Olha isso, olha isso. Só vem paper, mano. Nossa, nossa. Na moral. Ah, um holográfico e um dos piores ainda, velho. Ah, não, mano. Mongols, velho. Um dos piores adesivos que podia... Mano, agora começou, velho. Agora começou a sequência. Será que vem outro logo em seguida? Muito difícil, muito difícil. É, se não cair nada, aquilo ali não vai me dar... Não, nenhum retorno, cara, nenhum retorno, retorno tipo zero, tá ligado? Impressionante, velho. As cápsulas, como sempre, se provando ser uma bosta. Quanto que eu vou parar, mano? Eu vou começar a comprar as cápsulas e guardar, vou deixar guardada, tá ligado? Não vou abrir nunca. Vou vender no futuro. Eu vou fazer só isso, quando tiver o desconto lá de 75%. Fuck. <risos> <risos> Pegamos, mano Pegamos o um adesivo holográfico mais caro da cápsula Meu amigo, olha só, velho Tá bonito esse adesivo, né, cara? Ó, achei um de dois crafts aí Que tem mouse holográfico de Paris 2023 Pra gente ver Cara, tá bonito esse adesivo Mas eu tô triste Eu tô triste Porque o meu outro sticker da mouse Caiu demais de preço, velho Esse sticker aqui, mouse Stockholm home Caiu pela metade, velho Eu tô triste demais, velho Ah, meu Deus do céu, cara Não é possível que eles fizeram era um adesivo ctrl-c, ctrl-v, cara, valve, valve, você fez eu perder tanta grana, mano, pqp, cara, mas é a vida, né, mano, eu investi pensando que se esse major tivesse um fundo, sei lá, aquele triângulo lá da Blast, em vez de ser um fundo invisível, os adesivos dos majors antigos lá com fundo invisível iam dobrar de preço no mesmo dia, mas foi o contrário, né, então era, era 50 e 50, ou era ou não era, e não foi, né, não foi, né, cara? Foda, mano, foda, velho. Mas esses stickers aqui são possivelmente uma boa opção para a gente investir quando estiver rolando 75% de desconto, tá? Então eu vou fazer um vídeo em breve falando qual a cápsula que eu acredito ser a melhor Em termos de valorização, em termos de abrir, em termos de retorno é, Não tenho certeza se é essa cápsula aqui não Porque a gente vai ver que, tipo, aquele mouse ali tá valendo 200 reais E eu gastei 500 nas cápsulas Então ainda não compensou também, né, mano? Se caísse outro dele agora, ou se caísse o Gold... Ia dar bom, mano Mas tudo bem, velho Pelo menos eu peguei o sticker que eu queria pegar Menos mal, né? Menos pior Vamos abrir uns no modo rápido aqui, mano Que da outra vez veio holográfico Ixi, bugou Ó oh! ah, Imagina, era outro mouse holográfico Aí eu ia ficar feliz demais Nossa, velho Veio de novo o mongol holográfico fluxo gold, cara, eu não peguei o fluxo holográfico, que eu queria pegar, queria muito pegar esse aqui, velho, mas ele também não tá tão caro assim, não, eu acho que pro futuro longo prazo, comprar muitos fluxo holográfico barato, e deixar ele valorizar, cara pensando que, possivelmente, no major que tem em 2024, o fluxo não seja um dos times participando, sei lá seria muito vantajoso, tá ligado? ah, o fluxo holográfico. mas também eu não vou falar muito sobre investimentos por enquanto porque estamos apenas no primeiro dia né, do major, então vamos ver isso Daí um pouco mais pra frente Depois que o Major se encerrar E rolar o desconto de 75% E, hum... Putz, achei que ia cair mais um holográfico Até o desconto, eu não sei se eu vou abrir mais cápsulas não Vai depender muito de vocês, dos comentários aí Desse vídeo e dos likes, tá? Eu queria vir abrir cápsulas de assinaturas, mano Isso eu quero tentar pegar Tipo o Gold, tá ligado? Tá valendo 2 mil Então você abre ali uma cápsula de 5 reais Cai um adesivo de 2 mil, aí é profit Mas... É muito difícil cair o adesivo dele, né? Ainda mais gold. Então, também não é facinho, não. Mas é uma coisa, né? As chances são baixas, velho. As chances são baixíssimas, na real. É duro cair alguma coisa boa, igual abrir caixa do CS. Ah, não. Goldzinho da Blast. Nem quero esse, nem quero. Eu vi vermelho ali, já fiquei feliz. Mas também aquele ali eu não quero, não, mano. Ah, mouse. E vamos ver se pelo menos chega perto de pagar o que eu gastei, cara. Adesivo da mouse ali tá valendo 200 pila. Pelo que eu vi. Esse mongol tá valendo 17 só. Que é o adesivo holográfico que eu peguei. Cara, ferrou. Eu gastei 500 e voltou 250 mais ou menos. Possível que eu nem venda o meu mouse holográfico, tá? Talvez eu guarde aqui. Espere e vejo se ele sobe um pouco. Porque esse adesivo tá muito bonito mesmo, né? E até rolar os 75% de desconto. Eu acredito que não vai ser um adesivo barato. Então eu vou analisar. Vou ver o que, que eu faço. Mas basicamente foi o único sticker bom que a gente pegou. f Total, galera, não esquece de deixar o like Se você quer mais abertura E eu vou voltar em breve comprando aqui O passe e fazendo o piquen, Mano, eu quero analisar aí com vocês E dar a minha sugestão, né, colocando Os times ali, falando o que que eu vou fazer No meu redondo, então a gente se vê em breve Tamo junto, um abraço, falou